Boa noite galerinha Mais uma vez Estamos atrasados Percebemos que Só estou gravando o vídeo agora Atrasado né Rapaz é fora Sai do trabalho em cima do horário Pessoal pica ali demanda em cima de você E aí Eita Você fica meio perdido no horário Quando vê Já foi pam pam pam nana nana nana nana to bem audição uh pam pam pam nana nana me liberei quero chegar em casa pam pam pam pam pam pam hoje tá que tô aqui mais calmo só vai rolar putaria se aparecer alguém. É. Está livre hoje? Será? Ou será mentira? De manhã eu estava lá em Simões Filho. Que eu tive que. Tive que ir lá pra verificar como é que tava do lado, tava tudo arrumadinho, certinho o cara da minha equipe, que era responsável nessa cidade, ele vai mudar de empresa, então eu tinha que ir lá pra ver, né como é que ficou, até porque quem vai ficar no lugar dele sou eu, então a gente vai ficar um, um tempinho sem fazer vídeo na Pituba não sei quanto tempo Passa vídeo mais. Cia, si, assim, meus filhos. A gente vai ver agora aí. Então, se for o caso, só a vida vídeo fim de semana, será? Tudo depende da minha escala. Vamos lá. Que legal, não era fechada. Então vou chegar lá e já pegando ela. Abrindo. Vamos entrar aqui não é mais altinha, tô tocando agora música eletrônica E aqui eu não passo Vamos passar aqui Porque a gente não pode ficar preso Você viu Bateu o guidão ali no carro 13, 11, 10 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2, 1 Vamos embora! Vamos embora! até chover, velho! Vamos aqui o pai dar uma olhada! Oh. Pois é, pois é, pois é! O nosso brother é me palma! agora pra Solutes Tecnologias, empresas que eu também já trabalhei. Boa sorte, Vladimir! Muito obrigado pelos seus serviços prestados! mim meu parceirão que me levou para as Buquiranas! Logo que eu não saio nunca mais! Dependendo de mim, não saio! Volte 70! 70 rapaz! E aqui, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir Uma por dentro Uma por fora Agora temos que entrar novamente Cadê a brecha, cadê a brecha? Não tem brecha? Queria ser a brecha Se você é cardíaco, não veja esse vídeo. <risos> Cuidado aí, boninha. Bom, eu quero entrar. Isso aqui não é fácil de se andar, não. Até porque eu ando mais devagar aqui, né? Bom, vai abrir um aqui. Abriu. Ah, colé, Cobalt. Olha o que você me obriga. Eu entrar aqui, mas tá fechado E aí, Pop? Pop, Pop, Pop Pop, Joga, meu irmão, joga, joga, joga Joga Broca esse meio aí Aff, frouxo Bora, meu irmão, você parou, meu Deus Deixa eu, Deixa eu cortar aqui, velho Com licença Ih, é velho Direção defensiva ali Pesada Claro que a nossa também é defensiva, né? Se defende e ataca <risos> Opa, opa Passei, viu? Meio fio, eita Eita E aqui, opa, opa, opa Passou, eita Não, ficou fora Ó a brecha, passou E aqui, um, dois, três, por dentro Eita, carai você me fecha assim, porra? Não tem amor retrovisor, não? é? E é véi, 300. Já te dou te vendo. Vou 300. You will challenge. Paramos. Bom, eu vou por dentro. Vamos lá Bate o olho e calcula a rota Nham, nham, nham, nham, nham, tá errado por dentro Mas avise que você vai sair casais, que lindo Essa preocupação eu não tenho vou andar com garupa Opa que areia devagar na manha cautela Corta pra dentro vai embora Freio freio freio Mas falei freio acho que eu vou dar uma revisada nas minhas pastilhas viu? Obrigado, papá! Posso passar, bem? Valeu, valeu! Tá é embolado hoje! Fazer com muita atenção que tem um buraco bem ali, ó. Eu peguei esse buraco ontem, cara. Descontava, quase caio. Muito perigoso. Imagine você tá dentro de uma curva, quase deitando, e a hora, bolas, você pegou um buraco e tive que levantar a moto e podia descontornar. Trazer de volta na curva só para dar o pulo e voltar. <risos> Parece mentira, mas, mas rolou. Velho. rolou isso. As duas rodas passou pelo buraco. Não sei como não cair. semana passada a gente viajou, quer dizer, não vou chamar de viagem não, porque a Arembep é aqui do lado. A Arembep fica em Camassari, Camassari é a cidade vizinha. Mas foi... foi eu, foi o César, foi o, o Franklin, o Lucas, o Walter, o Cássio, e o Matheus Nascimento também. Ah, lembrei, lembrei. Ele reduz 80 desgrama Obrigado nega. Te amo. E aí foi legal, foi de fudete, foi lá, Madrid. Madrideiro não. É. Arimbep, tomou banho, tomou garajé, tomou cerveja, mergulhou. Muita zoeira, na idade e na volta, vendo palhaçada. E só o, o viado aqui que não.. Só o viado aqui que não, não filmou. Caralho, eu vim empurrando. Então vim empurrando na direção <risos> Se eu tô com a moto, maior acho que o meu não, velho Sim, é, é, perdi o raciocínio, tá E aí Brincadeira, não sei o que Ai, vê polícia, faz até, faz até bom ver polícia Porque Nessa onda aí que a gente tava brincando Eu imitando que tava no cavalo, pulando, não sei o que O outro deitando na moto Cara, tinha uma viatura bem atrás da gente. Eu com esse retrovisor inútil, não vi porra nenhuma. Por volta que viu, e aí quando ele me passou por mim, ele fez aquele sinal de barriou, aquela coçadinha assim no peito. Aí quando ele coçou o peito, eu olhei assim, eu o qual foi. Aí quando olhei bem pra trás, aí vi lá. Aquele carrinho com aquelas coisas que a gente já conhece, né? Que desgrama, que merda Pensei que o cara ia para a gente Mas ele Ele liberou Até porque a gente tava abusando ninguém, né A gente tava só fazendo palhaçada É uma brincadeira assim com a galera Uma pista chata do caralho Eu não gosto de pegar linha verde por causa disso Linha verde é o cúmulo do ósseo Essa brincadeira, rapaz! Porra, me murchei a aceleração. Postura principal passou olhando pra gente eu aí. Foi disfarçando, reduzindo. Eles sumiram na frente, eu fingindo que tava esperando a galera chegar. Reduzir bem, eu queria parar a moto na verdade, mas aí foi, foi tranquilão. tanto a ida quanto a volta foi bem bem tranquilo Vou pegar por dentro aí você vai por dentro também abuso é me fode, ô pai tá vindo jogando por dentro e tá tá fechando Tia, minha tia só quer atravessar a rua sem olhar que pariu! Ó, eu ia deixar você passar, mas o carro aqui não deixou, então vamos adiantar. E aí, papo? brocando é fácil né pai quero ver você andar certo bom ali já fechou ninguém atravessa e aqui deu amarelou e aí nego e aí nego embolava embolava até mais Também é Que os caras são filmadores Os caras filma E aí retalha o vídeo Cara, porra Os caras filma mais de uma hora E quando Quando upa Porra Saiu um chicletinho Porra, não entendo nada Não entendo nada Os caras tem que tomar Um, um curso de é, pra aprender a falar em palestra? Uma porra dessa aí, esqueci agora. Linguística não, linguística é outra coisa. É, como falar em público? Deve ter algum curso assim desse tipo. Uma besteira, né? Eu acho que na verdade eu acho que entendi o que foi. Quer dizer, isso explica o caso do Lucas e o do, do Franklin, que ele estava com garupa, estava com suas respectivas mulheres, deve ter ficado com vergonha de gravar o vídeo e ficar falando que nem é um maluco, sozinho. Ele não tem essa vergonha, porque eu sou maluco e eu. mas eu não falo sozinho, só falo com vocês na câmera. Opa, viatura levanta aqui a viseira. Ah, tá de boa, tá de boa. Pode cortar. Tá na manha porque a gente anda certinho. Twister é amarela, pneu liso, vai pintar, é? Porra, a do pivete em cima, né? Dei valor, a gente, porra, brilhando pra caralho. Pneu misto, retrovisor de 25 conto, é, passa. É, aqui já, já entendi que tem que ser por fora, se jogar por dentro é um atraso da porra. Onde vocês estão pensando, com licença. Com licença, boa tarde. Sem meter. Uh, uh, uh. A baixinha, a baixinha. Opa! acho que eu vou levar a moto pra trocar o eixo velho Tô sentindo que o eixo tá meio penado. Aí antes que ele estore os meus rolamentos Vou Vou substituir A luz A luz O cara cola comigo aqui você célula ele corta A luz ah, luz relaxa, relaxa, só um toquinho deixa eu ver se tem garrafa se tiver garrafado, a gente grava se tiver livre, a gente não grava é engarrafado moto e... Ei, ei, ei, a soldata tá liberada Ah, um escape coiote Vamos lá Tem posição em engarrafamento é mais complicado nada dá pra fazer Valeu, meu tio. já ganhamos quantas? Três, quatro. Ah, mandou esperar, tá. Vou te esperar. Eu esperando E aí, buzu? Você vai por dentro por fora? Bom, enfim Tudo tá estava engarrafado Não me interromper Porque daqui pra frente é um saco é de a é de quanto é de 60? Muito bem, bom, galera. Hoje é sexta-feira, dia hum, 8. Encerrando esse vídeo aqui para vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau.